Bom dia galerinha, que bom dia Raul, boa tarde, já são 5 e 7, maravilha, ai, também cheguei cedo, porra, pago palvo, BMW, puta que pariu, GS, 1200, sonho de consumo, é e não é, né? É, é sonho, sonho mesmo, porque não tenho condições de manter uma GS 1200. Se eu ganhasse uma GS com garantia. Peraí, amigo, obrigado. Minha carteira tá aqui, tá aqui. Aí, beleza, mas porra, pra sustentar um diabo desse, não aguento não. Aquela coisa, se você comprar uma moto, você tem que pensar também pós-venda, eu, eu bato muito isso aqui, o, o veículo pós-venda, porque comprar é fácil, difícil manter, tem banco financiando aí a torta direita, se quer comprar o banco tome. Quer dividir com parcela 72? Tome! Ah, não tem dinheiro, não tem problema, eu tenho parcela! E aí, negão, acorda no pescoço! Você vai levar pra casa? Vai, agora tem que pagar? Vai, vai pagar dois! Quero trocar minha motinha, já fiz todo o meu, meu orçamento, minha organização. E eu vi, né? Tem uma condição de manter? Primeira pergunta é essa. Qual o custo de manter uma 700? O que é que você tem que levar em consideração? Pronto. Ih, rapaz, será a Blitz? Da então, última vez eu achei que não também, né? Ah, não, foi só aqui. Caminhão de pedra não aguentou. Vai trancar as anilhas. Que eu não sei. Então vamos lá. tema no vídeo. O que levar em consideração quando você quiser trocar sua moto por uma maior, maior cilindrada? Primeiro ponto, o valor do bem, óbvio né? Cabe no orçamento? Dá pra comprar? Digamos que dê, pronto, maravilha, vai pagar como? Vai pagar a vista? É consórcio? É financiada? Levar em consideração tem um, um vídeo no, no YouTube que o cara ensina. Eu posso deixar na descrição: é como você faz o cálculo do custo do, do consórcio, como é que você faz o, o cálculo do custo de um financiamento, As, levando em consideração tudo aquelas alíquotas que a gente não, não calcula. Que é o seguro, que é a taxa administrativa. E fala disso tudo aí. A é bem tacado esse horário. Em todo sentido. Tem que vencer, né? Eu estava na jamada, na paralela, então eu pegava engarrafimento um aqui todo dia. Então tá. Tá com dinheiro pra tirar a moto ou tem dinheiro pra pagar a parcela. Beleza. Segura esse valor. Se que ver agora consumo. Quanto é que essa moto faz por, por litro? Quanto você roda por dia? Quanto é que tá a gasolina, se bem que esse preço é bem, bem flutuante, né? Não dá para saber ao certo. Mas é bom você ter uma base. Porque a partir desse cálculo você vai saber quanto você vai gastar por semana. Ou melhor, por mês. Porque esse valor que você vai ter por mês você vai somar no valor da sua parcela. Pronto. Junto com esse valor aí, não esqueça. Oh, vai bater? ao o táxi. táxi o taxista é fogo. Então pronto, temos o valor da parcela, temos o valor do consumo. Não esqueça, licenciamento, você não vai tirar a moto sem ter o dinheiro do licenciamento. Você tem que ter o dinheiro do licenciamento logo de cara. Outra coisa Seguro Você vai tirar a moto com seguro ou sem seguro? Se for tirar com seguro Se eu não me engano a primeira parcela Você paga logo no primeiro mês Então Já temos um montante Bonzinho aí, né? E aí entra também Uns gastos posteriores mas, por exemplo, em moto de alta cilindrada é bom você considerar que são sliders para proteger contra queda moto de baixa cilindrada você não precisa muito botar um slider porque a carenagem é barata. Repare, é fácil, você faz em qualquer lugar, mas, por exemplo, você tem uma sei lá, uma CB500 <risos> e, e parte um plástico daquele, se você for trocar, puta que pariu, velho <risos> vai doer então coloca um slider gastam uns 300 conto, 200 aí no slider e beleza. No caso da, da MT-07, você tem que ter também um protetor de radiador. Para evitar que pedrinhas voem no, no seu radiador e, e possam furar. O radiador é mil conto. um slider custa em torno de 200 pronto, depois que você colocou a parte de segurança aí você começa a pensar nos acessórios estéticos é uma bolha que também tem sua segurança tem mais. Você pode fazer um adesivozinho mais bonitinho. Fazer aquela envelopada. E já pensando também nos gastos com pneu. Quase mil conto para trocar o jogo de pneu, dianteiro e traseiro. Obrigado amigão. Sempre atento. E embolou aqui. Viu? Então assim, você tem que levar em consideração tudo isso aí. Por quê? Moto é bom, moto é divertido, moto economiza tempo, mas tem seu custo. Eu nem treino, tipo assim, comprar uma jaquetinha é melhor, tomar uma luva decente, comprar uma bota, comprar uma calça, um negócio mais resistente à é abrasão. Isso também é variável, né? Vai que você. Você vai andar de boa, então você não precisa disso. Precisa da jaqueta e um bom capacete. Esse maluco vai me fechar Deixa ele na frente aí de boinha aqui A gente tá sem pressa Tem que pensar bem, bota na ponta da caneta Ou melhor, abre a planilha, vai no Google Docs Tem um aplicativo lá do Google que é pra de planilhas E aí você faz lá todo o seu cálculo, coloca fórmulas Eu até tenho uma, eu vou, eu vou deixar o link para vocês Eu tenho que lembrar de, de reassistir esse vídeo pra... Eu prometi dois links para vocês O primeiro eu nem lembro mais o que foi e o segundo é dessa planilha. Primeiro, deixa eu tentar lembrar o que foi. Não, não, vou lembrar. <risos> Bem eu mesmo, né? eu Não lembro porra nenhuma. Redis que você vai entrar. Veja, que na bike aqui embalado. Isso aí, vamos usar a ciclovia. o oh, meu tio, tá verde. E aí, vocês? meus cálculos vi quanto eu ia gastar logo na retirada da moto vi o consumo mensal dela vi que cabia no orçamento Ué, dá para tirar a moto e não ficar no aperto o importante é isso não adianta você tá bonitinho moto zera moto grande passa no aperto não tem não faz o menor sentido pra mim isso passando na aperto, vende a moto desaperta, pega uma menor e fica de boa então segura aí, até onde der tenta superar Bom galerinha, acho que esse vídeo já tá legal, tem tempo a gente bater um papo interessante, trocar ideia aí sobre o que fazer, caso haja interesse de trocar de moto e o resto tá é com vocês. Um abraço aí pra vocês. Uma boa tarde e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.